Vamos para a faculdade, vamos para o um tour na faculdade. Não digo nós, é um super tour, porque eu não conheço tudo, então 90% vai ficar de fora. Tem um cara bem atrás de mim, core, core, core. A gente está entrando pelos fundos Por causa que aqui Esse pedaço aqui é o estacionamento para ônibus Então quando está perto de começar o horário das aulas Chega vários ônibus De várias cidades próximas Para trazer os alunos Aqui Esse negócio aqui É um salão nobre É como se fosse um super auditório E lá no fundo Aqui é o estacionamento e lá no fundo é um bloco. Tem vários blocos, eu não conheço todos. Ai, tô cansada já de caminhar. Aqui. Ah, é o bloco, R. Eu não vou falar muito alto, por causa que o celular tá bem pertinho. E daí... Tem uma galera já por aqui. Vou mostrar. Vou vir por aqui. Uma sala de aula aqui. Ali tem uma lanchonete. Tem várias lanchonetes aqui. Eu vou passar por aqui. Ai, tem uma mulher aqui. Ai, ai. Vou subir essas escadas. Tô com medo de andar, andar e andar. E depois não achar a minha sala. É isso então. Ai, ai Eu achei uma hortinha Olha que grande que ela é Compridona, vai até lá no fundo Aquilo lá Deve ser o ginásio Eu quero ir lá porque eu não conheço nada desse lugar Eu tô turistando com vocês aqui Nós temos o ginásio Da faculdade, né E pra cá Se a gente for andando, vocês vão ouvir a música Tem uma academia nesse lado aqui, ó Eu não quero entrar lá dentro porque tem gente malhando. E aí, não quero ser processada por direito de imagens. Mas ok, vida que segue. Olha, pra cá também tem um monte de coisa, como não sei pra que que serve. Porque meu bloco tá lá na, no fundão. Vou tirar essa máscara. Ai, cansei já de, de gravar. <risos> olha só. Uh, olha aquilo que legal. Vamos por ali. Aqui é um bloco normal, né? E a gente vai ali naquele bloco pra passar naquele negócio. Então, daqui a gente consegue ver lá, lá no fundão, é a academia. Ali era aquele negócio de resíduos que eu não sei pra que, que serve. E aqui é a clínica escola de medicina veterinária. Passeando, passeando. Aqui... Deve ser a coisa de artes visuais, porque tem esse negócio, essa parede aqui muito massa. E aquele trem ali. Tá meio coisado. Escrito artes visuais, então deve ser isso, né? Aí vamos continuar caminhando. Eu falo bastante aí, mas gente tem que ter paciência porque eu estou aprendendo a gravar pro YouTube. O bloco aqui deve ser das engenharias, talvez. Gente, eu não sei nada desse lugar, eu só sei onde tem a minha aula, deu e acabou, e é isso. Bom, olha que bonito isso aqui. A gente vai passar ali. Eu falei antes que nós íamos passar aqui. A eu nem devia ter tentado, né? Olha, aqui tem mais coisa de artes. Muito massa. Quero olhar. Laboratórios. Não dá de conhecer todos os laboratórios porque tem cento e poucos laboratórios na faculdade, então. Muito susto. Vai ser meio que impossível. Olha aqui. Cheio de coisas de.. Tá escuro. Aqui, né? não dá de ver, eu consigo ver, do. não dá de ver nada. Eu não vou mais mostrar tudo dentro dos blocos, porque vai ter uns 10 minutos de vídeo já. E eu ainda não mostrei tudo que tem pra mostrar. Caminha, caminha, olha aqui atrás. eu não sei nada eu falei que nós íamos passar bem lá no meio e eu tô do outro lado e eu não passei em lugar nenhum mas a gente vai andar tela só pra olhar como é que é a vista andando, andando, andando muitos exercícios antes da aula começar até aqui tá bom né que eu já tô cansada ó oh. E tem mais pra cá, né? Tem um monte de é tudo pra lá Assim, metida Tem que vir olhar as coisas mais longe Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Cara, tem um banco de dentes Ai, ai um monte de bola lá, deve ser coisa de educação física também, aqui a gente tá no bloco que tem as minhas aulas, mas são dois prédios, então esse aqui é o prédio G2 e o outro é o G, Oh. Aqui deve ser o laboratório de Odonto. Olha que legal! Esse último bloco que a gente viu agora, ele é meio que dedicado só às áreas da saúde. Então, todos os cursos relacionados às ciências da saúde o é, uh, que, que é isso? É muito grande, eu não vou conseguir mostrar tudo, mas aqui atrás tem uma área verde. E na minha frente tem um prédio enorme. Eu acho que ele é novo e eu não sei do que, que é. E mais para cima tem mais coisas, Só como eu não vou conseguir mostrar tudo porque não vai caber num vídeo. Olha um avião. Aqui, ela é bem grandona. Também outro pedaço. É só isso que eu consegui mostrar, porque tem um monte de sala fechada e claro que... Eu não consigo entrar em tudo pra mostrar. Talvez a biblioteca. Esse aqui é o bloco que eu estudo. E a minha sala é só dali. E daí... O tour vai acabar aqui. Porque eu já caminhei... Faz uma hora e meia que eu tô caminhando e não conheci tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até mais. Então, aí sempre tem aquele conhecimento mais geral que a membrana das células é formada por uma bicamada de física, certo? Né? Então é fato: a gente tem uma bicamada de física, é tá representada em azul aqui, no vídeo. Então, melhor... melhor... melhor... melhor... a gente tem muitas outras coisas na membrana da célula. A gente vai ver isso melhor ao acidente. A gente tem proteínas, por exemplo. A gente tem também alguns tipos de carboidratos, chamados gases de nicotina.